Olá amigos, muito bom dia a todos. Está entrando no ar mais uma edição do nosso podcast do AgroLink News, hoje terça-feira, dia 29 de junho de 2021. No programa de hoje nós vamos falar a respeito das baixas no preço da soja aqui no mercado de valores. O programa também vai abordar a redução na safra de feijão no Paraná. Vamos ainda trazer a previsão do tempo e atualizar outros indicadores econômicos. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e esse é o nosso podcast diário do agronegócio. O AgroLink News tem o um oferecimento de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta que está apresentando um novo produto para potencializar ainda mais o agronegócio. Atenção produtor rural, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas eu também lhe convido a acessar o nosso portal AgroLink para você ficar muito bem informado. Eu trago aqui algumas das principais notícias desta terça-feira. O mercado do açúcar está recuperando quase a metade das perdas que já foram registradas neste ano. Os preços internacionais subiram, trazendo benefícios na conversão para o real. No Paraná, o estado está em alerta com a chegada da geada nos cafezais. O fenômeno deve se formar nos próximos três dias no estado. No mercado do milho, o CP aponta que os preços seguem em queda. Do lado vendedor, os que necessitam fazer caixa resistem e evitam negociar. No mercado da mandioca, os produtores continuam priorizando a colheita. Os agentes de indústrias não mostraram intenção de elevar a moagem e, consequentemente, os estoques dos produtos estão acabando. Falando sobre a produção de grãos, a cobertura do solo no inverno está refletindo numa safra de verão mais produtiva. O processo associado à aplicação de sulfato de cálcio está colaborando para a fertilidade do solo. Também há notícia no AgroLink que o déficit em produtos químicos registrou um novo recorde. As movimentações nos produtos químicos também foram destacadas. Todas essas notícias, eu repito, estão lá em agrolink.com.br. Passa lá e saiba tudo sobre o agronegócio brasileiro e internacional. A gente aproveita para lembrar que o Agrolink está promovendo a 18ª edição do AgriMark Brasil, evento que é um dos mais importantes do agronegócio e que trará grandes nomes para aprofundar os diferentes debates que movimentam o setor com foco na nova tecnologia, na nova agricultura 4.0. Portanto, não fique de fora, acesse o AgroLink e se inscreva na 18ª edição do AgriMark Brasil. E o destaque de abertura do programa de hoje vem do portal AgroLink com a repórter Aline Merladete. Atenção! Os preços da soja no mercado de valores têm apresentado queda, tirando assim o sono dos produtores. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Hoje eu trago mais informações sobre a queda nos preços pagos pela soja nesta semana. O impacto no mercado brasileiro levou os valores da oleaginosa aos mesmos patamares de dezembro de 2020. De acordo com o CPEA, até o dia 25 de junho, o indicador do grão na Bovespa caiu 14%. A saca de soja foi negociada a R$ 148,74 com 74 centavos no fim da semana passada. Este é o menor patamar nominal do grão desde o dia 11 de dezembro de 2020. Os pesquisadores do CPEA apontam que a queda é uma consequência da desvalorização do dólar no mercado internacional. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações e a gente segue em frente falando agora sobre o feijão. Agora, recentemente, o Departamento de Economia Rural do estado do Paraná, o DERAL, anunciou que 97% da safra já foi colhida, mas a notícia não é totalmente positiva, já que o mesmo departamento, olha só, apontou uma queda para a safra atual. E para entendermos o que está acontecendo no estado do Paraná, principal produtor de feijão do Brasil... Nós conversamos agora com o engenheiro agrônomo do DERAL, Carlos Alberto Salvador. Obrigado pelo contato, Salvador, para começarmos essa entrevista. Quais são os resultados que foram apresentados pela entidade agora no último boletim? É, Segundo a de feijão, no estado do Paraná, em Rodas Secas, né? é, os agricultores estão finalizando a colheita, isto é, 97% da área foi colhida já. E faltam 3% que nos próximos dias os agricultores vão colher esse restante. É, até esse momento, nós temos, uma, devido a, ao ano, a estiagem, é, praticamente todos os meses do ano choveu muito pouco, né? E a segunda safra, essa safra que está sendo colhida, ela foi plantada em janeiro, fevereiro e março. E a partir de abril começou, começou a colheita. Então pegou períodos de, de chuva quase zero no estado e essa safra está sendo prejudicada principalmente pela, é, pela falta de chuva. Nós tivemos alguns momentos, é, como o mês de maio, algumas geadas, frio bastante, o tempo nublado com pouca umidade. Isso fez com que o desenvolvimento do, do feijão é, fosse bem menor, fosse abaixo do esperado. Então, nós temos uma estimativa de mais de 500 mil toneladas no início, quando os agricultores começaram a plantar. E nesse momento, a estimativa de colheita, né, afinal, ainda não fechou os números, estamos com 271 mil toneladas, isso é, 46% abaixo do esperado. Uma redução, nesse momento, de 231 mil toneladas. É... Os agricultores esperavam bem mais, né, então o mercado vai ter acesso a, a um volume, volume menor se for a nessa segunda feira E com a falta de chuvas, a qualidade do grão foi afetada ao ponto de reduzir os valores pagos ao produtor? É, os preços, é, nesses primeiros seis meses, eles têm, é, têm reduzido um pouco, tá? E tanto é que nas últimas semanas nós tivemos um valor menor, o preço recebido pelo agricultor. Na última cotação feita a semana passada, nós tínhamos uma, um valor de R$ reais a saca de 60 de feijão-cores, e R$ reais de feijão-preto. É, em termos, de, por exemplo, de feijão-cores, o, o maior valor deste ano foi em março, que deu R$ 283,00. O recebido para o agricultor do feijão de cores e para o preto foi 200, e quase praticamente R$ 300 reais em fevereiro. É, essa qualidade, essa, essa redução na qualidade dessa safra é, é um dos fatores que de baixa, né? É um dos fatores de baixa, lógico, justamente com, é, nesse momento, nós temos oferta de feijão em outros estados, né? E também concorre com o nosso feijão, né? Mas essa baixa se deve, uma das razões, é a redução na qualidade do produto ofertado no estado do Paraná. Sim. Agora, Salvador, para o consumidor final, esta redução na safra vai levar a alguma alta no preço, na ponta final da cadeia? É, o, o, nós fazemos, a, mensalmente, nós temos um levantamento um, um escondual, tá? E, por exemplo, pegando esses seis meses de 2021, a média deu praticamente R$ reais, tá? O, o quilo de feijão, o preto e 7,5 feijão cores. Então, o equilíbrio de 7,8 reais o quilo. É, no cores está se mantendo esses preços nos R$ no, no reais. Não não chegou a 8. E, e no preto está também. Então, tá mais ou menos R$ 7, R$ tanto por coisa como por, por preto esse ano, mesmo a é mês. Então, é, lógico que a tendência é que, se diminuir o preço do, do, do recebido, é, o, o consumidor passe a pagar menos por esse feijão. feijão né Mas eu, nós acreditamos que não vai ter picos de, de, de picos maiores de preço, até porque o mercado não comporta e... e, e e o, e o consumidor não paga também por um feijão muito caro, né? Então, é, dá para dizer que vai se manter esses preços por enquanto. Assim. E qual o impacto para o restante do Brasil com esta queda na produção do feijão aí no Paraná? É, nesse, nesse momento, por exemplo, o Paraná está tá praticamente colhendo, está tá, comiferecendo toda a sua safra, né? É, por preços diferentes, o produto de menor qualidade com um preço menor e o, e o produto de maior maior qualidade a esses valores que nós nos referimos. né e Então, o Paraná, praticamente, a partir de agora, sai de cena. Né? Então, agora, são outros estados que vão afetar região para o Brasil, né como Minas Gerais, Santo Oeste, São Paulo. E... Até então impactou, né? Porque deixou de, de deixou de oferecer mais um volume maior e se tivesse é, ofertado esse produto um pouco maior, quem sabe o, os preços seriam diferentes, seriam possivelmente até menores, né? A gente não sabe. Mas nesse, da, daqui para frente é, a oferta do produto vai se, se dever a outros estados, não ao Paraná. A partir daqui da, da, a partir de agora até o final do ano. Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo do DERAL, Carlos Alberto Salvador. Agora, Salvador, para o próximo ano, será possível aí recuperar ao menos, em parte, quem sabe, estas perdas que foram registradas neste ano? É, o, nós estamos em julho, final de junho, quase julho, né? A nossa primeira estimativa de para a próxima safra, né, que começa, o pontinho começa em agosto, que é a primeira safra das águas. Então, nós vamos ter um pouquinho mais para frente. Nós estamos indo prospectando, né? fazendo levantamento, sentindo. Agora, o agricultor, é, na safra passada, nós temos uma, uma redução da, da safra, da segunda safra, de 40%. Né? E agora, é 46%, 47%. E tivemos um, um pequeno aumento né, da, na área, na ordem de 6% E sempre quando, às vezes, o agric... tem uma quebra, o agricultor fica com o pé atrás pra até porque são dois anos consecutivos de quebra na segunda safra e na primeira safra não, não, não tanto. Mas o Paraná é o tradicional é plantador de feijão, né? é o primeiro em volume e a expectativa sempre é que no mínimo que se mantenha área, a área cultivada. Então essa é a expectativa que nós temos nesse momento, mas vamos esperar um pouquinho mais, né? Até porque no mês de agosto é que nós vamos consolidar os números da produção da safra 2022. Esta entrevista com o engenheiro do Deral, Carlos Alberto Salvador. E já que nós falamos sobre os impactos do tempo na produção, vamos então atualizar a previsão para esta terça-feira. A previsão completa com Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá Lucas, muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O frio aperta nesta terça-feira, especialmente ao norte do estado gaúcho, Santa Catarina e sul do Paraná, com o amanhecer onde as temperaturas poderão chegar na marca dos 5 graus abaixo de zero. Ao sul do Mato Grosso do Sul as temperaturas também serão muito baixas e não se descarta a possibilidade de temperaturas próximas de zero graus na região, assim como no norte do Paraná. A massa de ar polar que está provocando essas temperaturas baixas também sobe até a região central do Mato Grosso, sul do Goiás, chegando até mesmo em Rondônia e no Acre. O frio também será sentido em São Paulo e no Triângulo Mineiro. As temperaturas na tarde de hoje não sobem muito e com a presença do vento na região sul, a sensação de frio aumenta. Nesta terça, não tem mais a condição para neve, mas infelizmente no decorrer da semana teremos geadas amplas que poderão atingir até mesmo o sul de Goiás e Triângulo Mineiro. E sobre as chuvas, de maneira geral elas diminuem em todo o país. A influência da frente fria que está carregando este frio fica só mesmo na faixa leste de São Paulo provocando chuvas fracas e também ao extremo norte do país por conta do calor e umidade disponível. Fechamos a previsão para esta terça e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações, reforçando que a previsão completa está lá em agrolink agrotempo. Para finalizarmos o programa de hoje, a gente fala sobre a produção de duas culturas importantes, o arroz e o milho. É que enquanto a safrinha de milho Deve ter uma quebra de safra entre 20% a 30% em todo o Brasil. A produção de arroz, de acordo com a Conab, deve exceder entre 500 e 600 mil toneladas, isso na comparação com o ciclo anterior. Dessa forma, enquanto o preço do milho aumenta e sua oferta diminui, o arroz vive um cenário contrário. O valor médio pago pela saca de 50 quilos do grão passou de R$ 90 para R$ 70. Reais. E para equilibrar os mercados, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul e a Federa arroz estão propondo que o arroz substitua o milho na produção da ração animal. Atualmente, o milho é o principal produto utilizado para as rações de suínos, aves e também bovinos. E com esta proposta das duas entidades, seria possível aí garantir a alimentação animal sem aumentar ainda mais os custos de produção. Ajudando ainda no escoamento do estoque do cereal, que foi paralisado pela queda nas exportações. E para viabilizar esta proposta, as unidades da Embrapa Clima Temperado, que fica localizada no Rio Grande do Sul, e Suínos Aves de Santa Catarina, estão pesquisando formas de fazer esta substituição. Portanto, fica esse alerta com relação ao atual mercado do arroz e do milho e seus impactos para os produtores no Rio Grande do Sul. Já que nós estamos falando do milho, manhã de terça-feira e a saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 82,00 em Cascavel, no estado do Paraná, R$ 84,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 75,00 é o preço do milho em Rio Verde, Goiás. Em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 72,00 é o indicador do milho. Em Campinas, São Paulo, R$ 86,00 é o preço do milho. Saca de 60 quilos nesta manhã de terça-feira.